Olá, Santa Bárbara do Oeste. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. É o Nilson Araújo levando para você as notícias, as informações da cidade, da região do Brasil e do mundo. Você participa pelo nosso WhatsApp, que é o 997824426. Está aqui na sua tela reclamações, flagrantes, denúncias... Só você enviar para este número aqui, tá bom? Tá certo, meu povo? Vai compartilhando aqui o nosso jornal. Edição de hoje, desta terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023. Se inscreva no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Então, vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Olha, cuidado, hein? Quando você olha para cima, o perigo de você é, é, é, ser... Atingido com água é grande. Sabe por quê? Olha só, presta atenção nestas imagens aqui impressionantes que chegaram aqui para a redação do Jornal da TV SB Notícias. É uma unidade escolar. Põe na tela lá, ó. olha só. Nilson Araújo, pelo amor de Deus, o que está que acontecendo aí? Está chovendo mais dentro da escola do que fora isso? Mas não era para ser o contrário? né? Quando a chuva cai... Tem que chover mais lá fora, não é isso? Vai estar chovendo aí dentro, né? É Secretaria de Educação, Secretaria de Educação. Kaique Irmanduce, aqui em Santa Bárbara do Oeste, região sul. Olha o estado de calamidade que está a escola. Sem falar né, da estrutura que foi atingida, mas também dos outros materiais, como carteiras. Veja só, ou vocês acham que essa água toda vai danificar só o teto? Não, tem mesas, tem carteiras, tem lousas, né, minha gente? Atenção, Secretaria de Educação de Santa Bárbara do Oeste. Se é, essa unidade escolar, a Escola Caique, irmã Doste, no bairro Santa Rita, está sendo alvo de reclamações por falta de manutenção. Aliás... Não é de hoje, viu? Não é de hoje. Precisa passar também por uma ampla reforma na parte elétrica. Veio também a denúncia de que banheiro não teria luz, as luzes estariam queimadas, fiação antiga, cheio, um monte de coisa, um monte de detalhes, hein? Olha que situação, hein? A secretária de Educação, Tania Mara vai ter que dar uma boa explicação para isso, viu? Aliás, hoje... Hoje a secretária de educação estará na Câmara Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste e será sabatinada pelos vereadores, pelos parlamentares. Estas e outras questões você vai acompanhar hoje, duas da tarde, na sessão da Câmara. Vamos lá para o Molon, bairro aqui do nosso produtor, é, é Davi. Eu falei para o Davi, falei Davi, como você deixa acontecer um negócio desse, Davi? Mas falou, não, Nilson Araújo, mas acontece, mas não pode acontecer. Põe imagens lá. Rua do Cobre, é isso? Rua do Cobre com a Rua do Cromo. Olha aí, o Matinho ali é uma escola. Tem um, né? Dá para ver um portãozinho ali, ó. É uma escola. Isso, agora o nosso cinegrafista vai ver filmar desse lado aí, ó. Ali tem um posto de saúde ao lado. Olha a situação que tá, hein? Atenção, atenção, meu povo! Não pode fazer um negócio desse puxão de orelha para quem fez, né? Puxão de orelha. Também tem o outro lado. Não adianta a prefeitura ir lá fazer a limpeza, né? E indivíduos também ir lá e jogar novamente. Tem que manter limpo, não é isso? É, e os dois aí, a gente tem que ser justo também aqui, né? verdade? Olha aí, então, puxãozinho de orelha para a prefeitura que não fez a capinação em torno dessa escola. É, e aí... É, ao lado do postinho, bem na esquina o cruzamento dessa rua, do Cromo com a do Cobre, bairro Molon, hein? Ah, o prefeito Davi! Cadê o prefeito Davi, hein? Davi é o nosso produtor, né? Ah, então, é gente boa, viu? Ele falou que se ele fosse prefeito, ele não ia deixar estar desse jeito, não, viu? tá Então, olha aí, providência já por parte da fiscalização, por parte da Secretaria né, de Meio Ambiente aqui de Santa Bárbara do Oeste, hein? Alô, meu povo! Alô, bairro Molon! Olha, um ex-servidor público foi condenado semana passada, aliás, é, pelo fato que ocorreu, foi em 2019, foi isso? É, ele teria desviado aí morfina. Foram 50 ampolas. Olha aí, um servidor público aqui de Santa Bárbara do Oeste, ele estava respondendo em liberdade pelo fato, né, opa, deixa eu pegar aqui, ó, isso, esse fato ocorreu lá no pronto-socorro Edson Mano. Então, esse ex-servidor foi condenado a dois anos e quatro meses de reclusão, a pena foi substituída pela prestação de serviços à comunidade por igual período de, né, de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. O réu, como disse, foi responsabilizado pelo desvio de 50 ampolas de morfina da farmácia do pronto-socorro Edson Mano. A defesa do ex-servidor não foi localizada, ele havia recebido o direito de recorrer em liberdade. Fato ocorreu entre abril de 2019 e janeiro de 2020. O ex-servidor, que na época atuava como agente de administração, subtraiu o medicamento além de 21 pastas, 21 lâmpadas e um livro, avaliados no valor de R$ reais. então portanto aí nesse né, fato ocorrido né, em 2019 o servidor acabou sendo condenado né vai prestar serviço para a comunidade. O homem de 52 anos foi morto, atingido por um raio. O cachorro que né, que era da família estava ao lado dele também foi atingido e morreu. Isso aconteceu numa região de sítio aqui em Santa Bárbara do Oeste, no bairro do Sapezeiro, né? Santo Antônio do Sapezeiro. Esse senhor aqui, ó, 52 anos, uma fatalidade. Ele foi sepultado ontem lá em Capivari. Misael Alves Soares. Fato que ocorreu no sábado, após a queda de um raio próximo a ele, aqui em Santa Bárbara. Como eu disse, o cachorro dele, o cachorro da família... Também morreu com a descarga elétrica. O filho do seu Misael e um amigo da vítima testemunharam o ocorrido, eles estavam lá no momento. O serviço de emergência foi acionado, mas até chegar aqui ao pronto-socorro Edson Mano, seu Misael, é, é, é, Missal, né? Falei Misael, perdão, seu Missal acabou não resistindo e faleceu. Fatalidade, né, gente? Os cuidados que a gente tem que ter, inclusive, quando formam né, os tempos, né, os temporais, raios, trovões. Tomar muito cuidado, ir para dentro de casa, né, evitar ficar debaixo de árvore, né, coisa de tal, perto de, de, de carro. Né? É até um perigo você ficar dentro do seu carro, sabia? E aí aconteceu essa fatalidade. Obrigado, meu povo, obrigado, minha gente. Valeu pela sua audiência. Vamos lá, vem junto comigo, vamos lá para o espaço aberto pela Rádio Brasil agora, M 690 FM 81,9. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Um abraço. Mexeu com você, mexeu comigo.